Fala galera, tudo bem com vocês? Galerinha, deixa eu contar uma história para vocês Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo é, Meu cartão do Banco Pan é, Não sei se foi clonado Ou se alguém, onde tipo, passei, retirou os números Eu sei que apareceu aqui no aplicativo Umas três ou quatro compras Que eu não fiz, não reconhecia a, a compra Uma delas foi na Uber eu já estando aqui na minha casa, apareceu que meu cartão foi feito uma compra na Uber. Então eu liguei, né entrei em contato, primeiramente pelo app no chat, e depois eu liguei para a central do Banco Pan, relatando o ocorrido. É, foi bem atendido, foi super rápido, é, eles deram o bloqueio imediato do cartão e... Foi para análise, né? A minha contestação de compra que eu não reconhecia. Depois disso, é, eles restonaram, eles cancelaram essa compra. Deu, deu um... nem foi um estorno, né? Eles cancelaram, tiraram do, do meu boleto os valores dessa compra. Foram três compras, duas aí de loja, que eu não sei o nome, e uma é, na Uber. E eles pegaram e me enviaram um novo cartão gente tá aqui ó é, eu já fiz os vídeos já fiz vídeo aí desbloqueando o cartão do banco Pan e muita gente ainda fala que tem dificuldade e não consegue desbloquear então vou fazer o vídeo aqui desbloqueando o cartão novamente mais outra vez desbloqueando um outro cartão esse que já é a terceira via de cartão do banco Pan e eu vou mostrar para vocês como é fácil bloquear aqui. Muita gente aí, eu tenho um vídeo aí passado mostrando como desbloquear o cartão PAN. E muita gente fala aí nos comentários, deixa nos comentários que não consegue desbloquear. Então, bora lá? Aí, galera, vocês vão abrir seu aplicativo. Tá aqui o meu aberto. Aí no, aplica no aplicativo, na aba aqui, cartões, ó. Aqui ele já aparece aqui direto, ó. Cartão bloqueado, tá vendo? Meu cartão está bloqueado. E ele já aparece aqui, ó desbloqueio agora o seu cartão você vai clicar desbloquear agora eu estou falando direto do celular não estou gravando a tela dele aí ele coloca aqui ó vamos desbloquear seu cartão ele dá duas perguntas ó, não não estou com meu cartão em mãos e desbloquear meu cartão que é o verde o azul desculpa clicou já que o cartão está aqui ele vai aparecer a câmera aqui, ó, ele, ele acionou a câmera do do meu celular, ó, tá vendo? A minha mão filmando. Ele. Aí no cartão, deixa eu, deixa eu tirar um pouquinho aqui o, o telefone e mostrar para vocês, ó. O cartão Pan é desbloqueado pelo QR Code que vem gravado no próprio cartão, tá aqui, ó. Qualquer posição vai servir, ó. Tá aqui os num para quem quiser ligar para central de atendimento, ó. É só dar a pausa no vídeo e copiar. Beleza, vamos, vamos continuar aqui para desbloquear o cartão. Aqui, ops, não foi, não foi possível o seu código desbloqueio, porque eu demorei muito para ler o, o código. Vou colocar aqui de novo, vou tentar novamente. Apareceu. Olha, galera, como que é tão rápido aqui, ó. Você passou aqui, ó. Ó. Pronto. Ele leu o QR Code. Olha lá, escolha a da data de vencimento. Vou colocar dia 5. E vamos seguindo. Ó. Temos algumas dicas para você cadastrar a sua senha de é, uma senha segura. Ele pediu para mim cadastrar uma senha. Essa senha aqui vai ser a senha que eu vou usar no cartão, tá? E não é a senha do aplicativo. Então vou colocar entendi. Ele fala aqui que né, não é, a, a, é utilizar data de aniversário. É, não utilizar sequência de número ou de RG CPF. Ok, agora eles vão pedir para me colocar aqui, para escolher uma senha de 4 dígitos, isso aqui é para usar no cartão, quando você chegar no estabelecimento e precisar de senha, apesar que ele, ele tem o tag aqui, ó, apesar que o cartão tem tag de aproximação, mas vamos colocar uma senha, eu vou escolher uma senha aqui, vou tirar o cartão, ou vou tirar o telefone aqui para me colocar a senha Pronto galera, digitei uma senha aqui, continuo, ele pediu para me repetir a senha, espera um pouquinho, vou repetir a senha, beleza, Repetir a senha, continuo, e ele está falando que está validando a minha transação com segurança, pronto lá. proteja agora o seu cartão, já mandou até uma mensagem ali em cima que deu tudo certo, Parabéns, seu cartão liberado para uso. Pronto, galera, só finalizar. Fala que, tô, fala que tá gostando do app. Obrigado. Vamos escrever uma uma versão do app? Não. Quero finalizar. Colocar aqui embaixo. Quero finalizar. Se assim, não vai lá para a Store. Pronto, aqui apareceu aqui, ó, o meu cartão de número aqui, ó, e já tá tudo aqui, ó, já funcionando. Deixa eu sair, fechar. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É, deixa o seu like se gostou Deixa os seus comentários Para quem usa o cartão PAN Para quem usa o aplicativo do PAN que é Para quem tem conta no Banco PAN E deixa o seu like, se inscreva no canal E eu espero vocês no próximo vídeo Fui!